Bem-vindos ao primeiro vlog de viagem do canal. Essa viagem foi a viagem que eu fiz para Edimburgo, na Escócia. Eu sou a Maria e esse é o Maria Quer Viajar! Antes de começar o vídeo, se você é novo por aqui, Inscreva-se no canal, já deixa seu like e me segue nas redes sociais arroba Maria Quer Viajar no Instagram, no Twitter e no Facebook Bom dia, 3 horas da manhã e a gente tem que sair de casa às 4 para pegar o ônibus na oconnell para o pro aeroporto Say hi! Hi! <risos> Bom dia, bom dia, estamos aqui, 3 horas da manhã Assim, né? Vamos começar a nossa jornada, né? Nem tá frio, ó, pacotados, pra quê? Isso aqui é só charme pro vídeo Vamos lá Virou tradição dessa família que coisa. Sempre inclinam suas passagens Facilita tudo E vamos lá! gravar stories na rua, porque minha mão congela para tirar da luva como é que eu vou fazer? estamos indo agora no The Elephant House que é a, o cofre onde foi escrito Harry Potter 1 e 2 e tá um pouquinho frio só Olha o banheiro do café Vitério de Grace Friars Essa daqui é a parte de trás do The Elephant House Que é um café onde a J.K. Rowles ficava para escrever os livros do Harry Potter 1 e 2 ela fazia isso porque ela não tinha condições de, ter, de ligar o aquecedor em casa Então para economizar e ela não passar frio, ela ficava aqui no café, se esquentando e escrevendo os livros E a visão que ela tinha era esse cemitério Inclusive, você pode encontrar o nome dos personagens em muitos dos túmulos aqui presentes é não pode entrar lá tem alunos, ela funciona normalmente e do lado do portão da escola vocês reconhecem quem está enterrado? Go. Gente, essa estátua aqui, esse cãozinho é a história de um cachorro que ficou 14 anos sobre o túmulo do dono dele no cemitério até o dia que ele morreu também um dos museus mais importantes de toda a Escócia e a entrada é Free Dolly, primeiro ser vivo clonado da história. Gente, olha o bercinho do filho do rei. Que medo! Esse é um caixão, uma coisa assim ruim. E se tem feirinha eu quero crepe na tela não é mesmo nossa que delícia cara castelo que o quintal é esse aqui olha o seu quintal pensa que sonho você acordar tomar um chocolate quente aqui sentadinho ali naqueles banquinhos olha que lindo gente as costas surreal mesmo A gente ficou no barzinho até amanhecer quase E aí a gente se permitiu aguardar mais tarde hoje E pra curar ressaca e relaxar A gente veio no The Stunt Comedy Club Que tem free é, Stand comedy, Que são... É tipo essas, esse show de piada que tem no Brasil Só que vai ser a nossa primeira experiência em inglês E fica aqui no York Place número 5 Vai ter endereço na descrição do vídeo a gente já tá aqui dentro do estandar do o que vai acontecer. E é um evento free que acontece todo fim. E eles servem almoço. Então a casa abre meio-dia. O show começa uma e meia da tarde. E é bom pra você que fez uma plaga no sábado. Vem aqui descansar, relaxar. com um evento de vocês é gratuito. Dá uma olhada no evento. A gente tá escalando o... vai escalar, na verdade, o Arthur City agora E esse aqui é o caminho Olha o caminho! É uma hora de escalada E lá de cima vai dar pra ver toda a tal Vamos comer Vocês, mais especificamente essa área aqui é como se fosse o congresso deles, que a gente tem um exemplo lá em Brasília. E essa área aqui ela é aberta ao público e vocês podem dar uma olhadinha como que é. Não está não acontecendo nenhum evento aqui agora, mas é a Casa do Povo, então é aberto para visitação. Aqui é o começo da Royal Mile Aqui atrás o truco o The Queen's Gallery e o Arthur Seat E agora nós vamos andar pela Royal Mile Que é o início da, de uma das ruas mais famosas aqui de Edimburgo E ela termina no castelo de Edimburgo, da Escócia Um dos mais famosos de toda a Escócia Gente, vou contar uma história para vocês. Há muito tempo atrás, o James IV, que era o rei da Escócia, ele resolveu ir para a guerra contra os ingleses com a coroa. Ou seja, ele se tornou um alvo muito fácil. E além dele ter sido assassinado nessa guerra, dois terços do exército foram mortos também. E... A população da Escócia ficou muito assustada com isso e para poder se defender eles construíram a própria população construiu um muro em volta de Edimburgo que é hoje conhecido como a Old Town. Essa parede aqui é uma parte original do muro que foi construída desde aquela época, é, ainda está aqui sustentada, foi preservada e ela pega dessa parte aqui até um ponto no final da rua. Tem o um nome de World End, que é o fim do mundo. Então, se você for visitar o museu da Escócia, por exemplo, você consegue ver a estrutura da maquete e como era feito o muro naquela época para se defenderem da suposta, do suposto ataque dos ingleses, que nunca ocorreu. Eles fizeram o um muro e eles nunca foram atacados. Mas esse é o pub World End. Na época da guerra, que eu expliquei pra vocês, ele era, era, onde, era o fim do muro, onde marcava é, a Edimburgo naquela época é, Aqui ficava o portão de saída, o delimite da Old Town, que hoje é a Old Town As, Eles acreditavam, os moradores acreditavam que se você saísse desse portão, você ia ser atacado pelos ingleses Então o mundo ia cabrar, acabar pra você Esse pub, End, inclusive é um pub, mas é um ponto turístico também ele fica na Mary Street Com a Royal Mile Que na verdade é... Começa lá no parlamento vocês e se encerra No castelo de Edimburgo E o tamanho dela é exatamente Uma milha, por isso que é Royal Mile o nome, é a milha real E termina no castelo Real de Edimburgo Royal então, Mile, vocês vão encontrar A Catedral de St. Giles uh! que é uma catedral de mais de 900 anos e nessa região aqui eles, eles retiraram tudo. Eles ainda acreditam é, saber aonde mais ou menos o John Knox foi enterrado. Para quem não sabe, o John Knox foi um dos fundadores do protestantismo. Então é um ponto histórico muito importante que ainda está na Royal Mile e você consegue ver esses dois momentos. Uma coisa muito legal aqui no Royal Mile são os Flows ou Kurt, que são túneis, são pequenas entradas que tem a, a, através da avenida em que você pode descobrir coisas, jardins, secretos Nesse caso aqui tem o Museu dos Escritores. E outras curiosidades que são é, mais locais, não muito. Então, se você tiver um tempo, pega algumas horas do seu dia e antes que entrando em todos esses clothes e cortes que é algo muito interessante de ser feito para o futuro. Outra curiosidade sobre a Old Town é que aqui estão os arranha céus mais antigos do mundo. Isso aconteceu porque na época em que eles construíram o um muro, que eles se sentiam ameaçados pelo ataque dos ingleses, que não aconteceu, eles não tinham como expandir horizontalmente a cidade. Então eles precisaram crescer verticalmente. Você encontra o um Castelo de Funchal, que é um dos pontos turísticos mais aclamados aqui da região. Pessoal, seguindo o eu vou vamos ao Castelo. Bem antes de chegar ao castelo, você vai ver uma bifurcação. Se você fizer ela, você vai chegar no Grass Market, que foi onde a J.K. Rowles, a escritora do Harry Potter, teve a inspiração para escrever o Beco Diagonal. Caminhando então, pela Grass Market, você vai encontrar essa praça que era onde um eles faziam as exceções na época da Edimburgo antiga. Aqui nós temos o povo The Last Draw, que é a última gota, como se fosse a última gota antes da sua exceção. E uma homenagem que eles fizeram é o pub Meg Dixon, que é uma homenagem a uma mulher que foi é, executada e dada como morta, porém na luz de Ferraria, eles perceberam que ela estava aqui. Ela retornou à cidade, e eles ela como cidadã normal ela viveu mais 40 anos depois disso e ficou muito famosa na cidade no Harry Potter nós temos essa personagem como a curta que chega